Mais um vídeo aqui no canal Apostador Desportivo. Vamos voltando aqui com os vídeos com uma free bet aqui na casa, Sportbet.io. A Sportsbet.io está com uma promoção onde ela oferece uma aposta gratuita de 25 Para ganhar essa aposta gratuita aqui tem que cumprir alguns requisitos. Vamos ver aqui como funciona. É uma aposta gratuita por semana, você tem que responder um quiz aqui, são 4 perguntas. O nome da promoção aqui para quem vier procurar é Dia de Green. E os requisitos aqui são os seguintes, você tem que responder 4 perguntas. Para participar da promoção você tem que ter apostado pelo menos 10 reais durante a semana. Se você acertar as 4 perguntas, ganha uma aposta gratuita de 25 reais. Se errar apenas uma, ou seja, acertar 3 perguntas, ganha uma aposta gratuita de 5 reais. E é apenas isso. Eu já respondi aqui as quatro perguntas, você pode editá-las até 5 minutos antes de começar o jogo. As quatro perguntas são em relação em algum jogo que vai acontecer. No caso aqui desse quiz atual, são quatro perguntas do jogo Flamengo e Fluminense que vai acontecer hoje domingo. Então para participar da promoção você vem aqui e clica em estou preparado, bora para o quiz... Pronto, chegando nessa página aqui vai aparecer essa mensagem para você adicionar o celular, mesmo que você não adicione, você pode participar da promoção. Eu tentei até adicionar aqui, mas a página estava demorando muito, em outro momento eu adiciono. Então você pode simplesmente ignorar se tiver algum problema aqui para adicionar seu número. Então pronto, chegando aqui basta você clicar nesse botão verde e você vai responder as quatro perguntas. Como eu já respondi as quatro perguntas, eu posso editar, clico aqui em ver minhas escolhas. E novamente vai aparecer essa mensagem para adicionar o número do celular. Então aqui estão as minhas quatro escolhas. E eu posso clicar em editar respostas e mudar as minhas respostas até 5 minutos antes do início do jogo, como informado aqui. Então as perguntas são perguntas sobre o jogo. No caso aqui, Flamengo e Fluminense. É quem vai ganhar o jogo? Eu coloquei Flamengo. É, número de gols, 3 gols. Quantos escanteios na partida? De 11 a 12 escanteios. Foi a minha resposta. E minuto do primeiro cartão do início do jogo até o minuto 25. Então se acerta quatro ganha uma aposta gratuita de 25 reais, se acertar pelo menos três ganha uma aposta gratuita de 5 reais, se acertar duas ou menos não ganha nada. Então ou seja, é praticamente gratuito, né? você precisa apenas ter feito uma aposta de 10 reais durante a semana, algo que quem tem uma conta aqui na SportsBet.io já faz normalmente. Em relação aqui a utilizar a SportsBet.io, eu utilizo ela já há algum tempo, ela tem cotações muito boas, por isso vale a pena utilizar, além de ser fácil aqui depositar, aceita PIX, é, P4FAN, entre outros métodos de depositar eu diria que o principal aqui na na I.O. são as cotações turbinadas, você tem direito a cotações turbinadas todos os dias em vários esportes, incluindo aqui futebol. Só para mostrar aqui de exemplo, vou clicar num jogo que está até ao vivo aqui, mas também pode ser utilizado em jogos que ainda não começaram. Nesse exemplo aqui eu escolhi a minha aposta e já mostra aqui lucro turbinado. Aqui está num jogo ao vivo, então a cotação vai ficar me dando toda hora, mas a cotação no momento aqui é de 2.16, usando o lucro turbinado a cotação seria de 2.24. Então, ou seja, sempre vai dar uma cotação acima das médias das outras casas de apostas. Então, este é o um motivo pelo qual eu utilizo bastante a o Um exemplo aqui de um jogo que ainda não começou. Cotação de 1.78. Com o lucro turbinado, vou ter uma cotação de 1.83. Então tá aí a dica para quem já utiliza a ou é uma boa. Para quem não utiliza, vale a pena, e eu indico, por, principalmente por conta das, das cotações. Mas para quem já utiliza, é uma promoção aí que você já vai estar participando, pois é normal apostar 10 reais aí durante a semana. E aí tem um acréscimo aí de uma aposta gratuita de 25 reais, que vale a pena para quem consegue pegar esses pequenos valores e transformar numa, numa grande quantia e depois sacar. Então é isso aí que eu queria mostrar nesse vídeo, e até o próximo. Obrigado por assistir, e até o próximo.